Hey, hey, detetives! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de live. Pronto, aí, aqui está a tela. Sejam bem-vindos, gente. Mais uma live, a segunda live, a parte 2 da live, com o evento do Passoquito e baile de inverno. Vamos esperar o Passoquito chegar. Em 10 minutos, no servidor Tronda eu entrei no servidor zero grau. Por que eu entrei no servidor zero grau? E Simone Prezotti chegou. Sou o J. Salve, Jpress. Gente, por enquanto, falta 10 minutos. Vamos divulgando para todo mundo saber que o vai estar. Eu estou com meu Discord aberto. Vamos completar agora um minuto de live, seja todos bem vindos quem chegou agora E vamos já começar a jogar, estamos ao vivo Faça o que estará ao vivo Faça o tá? estará ao vivo Vamos começar aqui, deixa eu ver, minha voz com certeza tá saindo, né, gente? A imagem está boa, então ótimo, começamos aqui, maravilha! E vamos esperar o povo chegar, né? Eu comecei 10 minutos cedo para esperar o povo chegar. gente eu estou muito fedendo meu Deus é muito calor gente gente eu não aguento eu estou quase desmaiando aqui socorro gente pouca gente chegou agora só chegou uma pessoa Teluan chegou começou é evento do Passo Quente Vale de Inverno hoje tudo ao vivo em HD Aí se eu estou no servidor zero grau, eu sempre deixo na descrição qual servidor eu estou. Pode vir chegando porque você não perdeu exatamente nada. Mas a gente tem que ir para o servidor tunda. Que isso, tem alguém voando aqui em cima. Como é que a pessoa foi parar ali, gente? que no YouTube. J Presto, salve pra vocês, já foi salvado. Vamos chegando porque hoje vai ter eu e Pastor juntos. Então é de cego e não vi o server. Que problema, também sou server. Boa. Gente, a gente vai ter que trocar de servidor pro servidor trunda. Oi. Cheguei chegando. Oi, Suzy Tavares. Fui primeiro a dar like Eu que fui primeiro a dar like, na verdade eu não dou like Mas uh, depois eu depois vou dou <risos> like Gente, não esqueça do like e não se inscreva de divulgar Pra você saber porque ah, Arrotei gente, desculpa Mas eu sou humano, né? Fazer o quê? Não se, esque... não se esqueça temos que conseguir alcançar a nossa meta que é um K Ah o meu não envia gente porque eu preciso comprar um microfone né para uma melhor qualidade <risos> Não é hoje, falta muito Ai meu Deus, não começa com mandar salve não J Jota tá presto salve pra vocês de novo Hoje eu já vim bem pra salve Coração, corações. Hoje a gente não vai conseguir não, gente. A gente não vai conseguir. Gente, vamos, vamos mudar para o servidor Trunda. Espero que o passo seja pontual, porque eu só, eu só chego atrasado. transmissão ao vivo. Maltida, oé! Matilda eu estou no servidor zero grau, mas eu já vou trocar pro servidor Trunda. Está assistindo a live? Eu vou adicionar quem tá na live. Tá, se tu, tu tá assistindo a live, eu adiciono. 8 minutos de live. Quando fazer 10 minutos de live, a gente vai mudar de servidor pro servidor. Gente, eu vou buscar água aqui. Vamos todo mundo pro servidor Trunda aí. Vamos pro servidor Trunda. Ih, ele cheirou meu puff, ele vai ficar doidão Pronto, gente, voltei aqui Gente, eu iria jogar Mas minha mãe não deixou eu jogar no notebook Poxa Vou pedir pra sua mãe agora Tiazinha, tiazinha, por favor Deixa ele jogar, por favor É pra live, deixa ele jogar, por favor, tiazinha Porque é sua mãe, né? Sua mãe, eu não posso chamar de mãe Porque é sua mãe, não minha mãe então chama de tiazinha Sai demônio Puff, é lindo. O Noni chegou finalmente. Mas não esquece do like. Pelo menos assiste a live. Não esquece do like. Féu muito criativo. Como assim criativo? Gente, vamos dar aqui de servidor vocês fazem o mesmo e hoje o que vai acontecer gente? Vai, a gente vai mudar de servidor porque o Passo está chegando agora, deixa eu ver, falta com chegou, Passoquito chegou é essa é horário do Passoquito chegar 11 minutos de live Passoquito tem que chegar agora então vamos mudar aqui eu tô com o meu Discord aberto hoje porque para ter mais informações sobre a Baile de inverno Eu vou entrar na minha conta oficial E eu irei entrar no servidor Trunda, tela presa pra vocês Agora mais não Eu venho pro Trunda Passou aqui, tu já vai chegar Eu já estou indo Eu tenho uma pergunta Pra que serve doar dinheiro? Não sei também é Serve pra ajudar a pessoa que está precisando gente vamos ao servidor trono aqui agora vamos mudar aqui na descrição servidor trono. Espera para o fell Gente, ele vai num prazo que ele vai se encontrar e mandou uma mensagem pra mim. É na pizzaria. Ai, gente, cadê minha cadeira? Sai, demônio, para de clicar nas pessoas. Para gente ah. a gente passa aqui que está entrando agora pessoal vindo todo rotronda Eric Titi Games, petissaria, Márcio Santos. Digite. Gente, faça aqui tu chegou. Faça aqui tu chegou, deixa eu encostar aqui. Gente, nós estamos ao vivo Feliz Natal, ele não mandou. Ixi, passou o kit, sumiu Sumiu Não sei porque eu saí da pizzaria Eu sou jumento Calma, gente, que nem é pra gente celebrar e tem que vestir de Natal. Todo mundo de Natalino aqui. A gente eu acho que o passapito caiu do servidor porque eles saíram. Não encontro o chapéu de Natal. Aqui finalmente. Ué, passou aqui daqui, tá gente escondida. Estamos ao vivo aqui com o Vasukitu O Vasukitu já chegou na área Tá, o que tem pra hoje, aqui Estou esper esperando o Passoquito aqui Das ordens. Vamos ver o que aqui tem a dizer. Gente, aqui sumiu de novo. Quem tá na live, eu sou o Eric, seja bem-vindo, salve pra você. Eu disse que tá na live. Quem tá mandando você é o melhor aqui? Quem falou que eu sou melhor aqui? Queremos ver você gravando. Já tem 38 cartas postal. Nunca mais eu vou abrir esse gelice Pinheiro. O que aconteceu? Eu também não sei o que aconteceu. Que isso, gente? Gente, vamos compartilhar o amor Só que isso, gente Eu tô lendo os comentários aqui, hein? Quanto inscrito ele tem? Ele tem 2k de inscrito 2 mil Teluan, para com isso Teluan tá ficando doido Gente, eu nunca mais vou abrir minha caixa postal Eu tenho 39 aqui, caixa postal Nem adianta me enviar Eu tô com medo de olhar isso aqui ó, Isso aqui explodir no meu PC Tenho 39 aqui, tá uma loucura, gente Cadê o passoquito, gente? que desapareceu Ah, é para ir é para o é de passoquito, Fé, o bom, o é muito bom, já experimentei, recomendo Ele é muito bom, gente Bem legal, eu gostei dessas luzes aqui Solo Force Vamos cada um sentar em um Em uma cama de puff Não se esqueça do like, gente Ah, eu não quero abrir mais o postal, eu não quero abrir a, as cartas. Eu tô com medo, gente, tô com medo, eu não quero abrir nunca mais o postal. Não me bode. Eu tô com 39 aqui, eu tô com preguiça de ler. Teluan, o que é isso, Márcio Santos? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com vocês? Gente, cadê o Natal o espírito natalino? Deixou em casa atrás da porta. Isso aqui é um pinguim Ele tentou fazer um pinguim, né? Ó, oh, gente, o Façoquito disse que tá acompanhando a live Deixa eu ver se foi ele Foi, foi o Façoquito Tá acompanhando a live Boa, Façoquito passou aqui, tu não vê o que esse povo tá dizendo aqui na live, não o Teluan é maluco Não tomou o remédio dele hoje Eu já tomei o meu, por isso eu tô normal O Márcio Santo também eu não sei o que tá acontecendo, gente E Lobo, velho, fui bonito de novo E Lobo, você faz o quê? Eu fui banido sem motivo Se você foi banido O povo tá revoltado aqui, gente Querem saber uma curiosidade sobre esse grupo? Queremos. Isso aqui é um pinguim. Já acabei com a curiosidade. <risos> Ele tem exatamente 99 inteiros. Não é possível. Mas eu acho que não ganha selo com o Inter repetido. Ah, o você tem que... Espera aí, Slobo. O que você tem que fazer pra ser desbanido? Deixa eu ver aqui. Vou ter que entrar no... Gente, se quem foi desbanido... Eu vou até fazer um vídeo pra quem foi banido. Eu tenho que fazer esse vídeo rápido. Não... Twitter, Twitter, Twitter. Aqui é sobre o Interball. É... Pra quem foi banido... Vocês precisam entrar nesse servidor do Discord. Já é onde é que eu não gostei... É... Eu tô falando em inglês aqui, socorro. Você tem que entrar nesse link aqui. Ai, meu Deus, como é que abre agora? Você tem que entrar nesse link que eu estou enviando. Enviei o link aí pra vocês, gente. Vou até deixar na descrição esse link. Eu acho que desvone na mesma hora, hein? Dance clube. É dance clube, gente? Porque não tem ninguém aqui, Eu sou hack, olha como eu sei saber onde a pessoa está no igru. Passou o desconectou, ué Gente, cadê o Passou tá perguntando para mim, eu não sei. O Nani tá perguntando para mim, é 0 graus. Cadê, gente? Passou que saiu aqui. Será que é 0 graus? Passou que tu bugou a bagaça toda aqui, me bugou. Você tem que entrar no servidor, eu acho que é o servidor zero graus, hein, gente? Você tem que... No servidor que, que eu te enviei, você tem que entrar E você tem que digitar em inglês Que seu pinguim foi banido e você não sabe o que fazer Mas você tem que digitar em inglês Então vocês traduzem pelo tradutor. Gente, eu acho muito que ele está Que ele está no zero graus eu não estava prestando atenção Vou salvar aqui Tela preta Para vocês 10 segundos Para colocar minha senha E vamos em, reconectar no servidor zero graus. Precisa dizer seu, seu nick, né? Seu nome do, no clube pingue online. Gente, o baile começa em 40 minutos Então daqui a 20 minutos Eu estarei indo... O baile começa em 40 minutos Eu estarei tentando É isso, dois de like para que tudo isso, gente? Não tô entendendo vocês, vocês estão ficando maluco. Estou perdido, eu não sei o que está acontecendo nessa bagaça. Em 20 minutos eu vou pro baile. Gente, eu faço o quito melhor pessoa. <risos> A gente não começa a adicionar. Eu estou jogando relaxa. Eu não sei onde tá a paçoca aqui. Hein? eu vou ter que mostrar o baile, então daqui a 20 minutos eu vou ter que sair Duda muito obrigado por se inscrever estamos com 211 inscritos, ainda falta muito falta 89 inscritos Eu beber água. <risos> eu sou a Candy Pixelate. Esse é um serve zero grau, gente. Deixa eu mudar aqui. Serve zero graus. Gente, eu preciso conversar aqui com minha parceira sobre... É só o pitch zero cinquenta Gaming. Telo amplo, você tá triste. <risos> Tem que adicionar. Calma Tô mudando que eu vou te adicionar Vou ver isso aqui, não quero nem saber Bom gente, é, estou conversando aqui sobre sobre o baile com minha parceira, que é a Palas Antena, que é a Selena Chaves. gente cadê o povo? gente ouviu um o selo ali calma? que é isso? Deixa eu buscar o pin, gente Vai, demônio, sai O pinho, é sai aqui Você encontrou a irlanda Pronto, agora pode voltar Tranquilo Porque você já vai sair, gente? Que isso, eu recebi um coração. Vamos, <risos> vou entregar os presentes. Calma, gente, eu consigo acertar. Calma, eu consigo, gente. Eu sou muito bom nesse jogo. Meu Deus do céu, eu não, eu não erro uma. Gente, eu sou maravilhoso. Meu Deus do céu, gente. Dá licença. Vocês erram tudo. Eu acerto tudo. Meu Deus do céu. Eu vou errar de propósito, quer ver? Eu vou errar de propósito. Se eu errar, é porque eu errei de propósito Gente, eu sou muito bom Eu errei de propósito, eu, errei, eu falei, gente Eu errei de novo de propósito, porque eu quero Olha, agora eu queria acertar Eu vou acertar, e agora essa última Eu vou acertar Sou muito bom, gente Muito bem Vamos pausar Ah, gente, passou aqui tu já vai, tchau, passou aqui, tu. Foi muito legal ter você aqui conosco. Obrigado, Fabrão, por ter aparecido. A minha internet estava bugando no final e eu não consegui te encontrar. Mas, ah, Mas enfim. lá no fundo fé alma cada um de nós cada passo que passo que ainda está aqui muito obrigado passo que por ter participado Um é muito especial ai não vou deixar acumular carta não aqui, Paçoquita não vai participar do baile não, senão eu poderia ir com o aqui, hein? Mas eu acho que não vai ter como, porque a internet dele tá muito bugada. Eu quero fazer um evento com Passoquito, se Passoquito estiver me escutando. É um evento com Passoquito, porque Passoquito é muito legal. Um evento top. Gente, acabou o evento do Passo Quito. Foram 35 minutos. Ele tá no Praza. É gente, agora terminou e agora eu vou vestir a minha fantasia Que é pro baile, mas é na minha alta conta Quem for pro baile, o baile começa em 20 minutos Eu vou ficar aqui por enquanto Márcio Santos, eu não sei o que você está fazendo da vida agora. O <risos> passou aqui dentro do. <risos> ah! todo mundo encerrar com o Paçoquito num baile, bora fazer um baile Passoquito, se estiver vendo a live, vamos fazer encerrar aqui dentro do baile A tua mãe também está online, que isso, que violência Serena Chaz está online, Serena vai comigo para o baile, eu vou com ela Eu vou com uma Serena pro o baile e vamos tentar produzir ao vivo continuar aqui até o nosso sair. Ainda que atrair a gente <risos> Pé, calma Como eu faço acalmar, vou jogar água nele, hein? Gente, o só pode estar zoando. Não é possível que isso esteja acontecendo. Teloan... O pai vai ser no servidor em inglês, gente. Foi muito bom o encontro. É o nome do servidor, servidor Husky. Dudu realizou seu sonho Que era de conhecer a Passoqueta. Não, eu vou com a Serena Porque é mais chance de ganhar Porque tem um casal Porque tem rei e rainha do baile E tem um casal mais engraçado Então são dois prêmios Que eu posso tentar ganhar Gente, eu quero que vocês votem em mim se eu foi escolhido, vocês vão no servidor do Clube Pinguim que está na descrição e volte em mim na categoria lá. <risos> Eu não estou entendendo nada do que vocês estão dizendo Tipo, eu chamei o Paçoquito Mas se o Paçoquito nunca iria vir Eu chamei o Paçoquito Mas o Paçoquito nunca iria vir E aliás, eu tenho duas contas, gente Eu posso ir com, com as duas contas né? Na verdade eu não posso Mas vai saber, né Baile em 20 minutos ah. Teluan, pelo amor de deus O Suzy Tamari vai com Teluan eu quero ver vocês todos lá. Atenção, galera! Quem falar de outros clubes e pinguim vai ser banido para sempre. Ué, o Eduardo já vai embora? Teluan tá bem louco, não? Teluan é louco. Ele tá mais louco do que o normal. Eu vou pro baile ao vivo. Eu vou pro baile ao vivo daqui a 4 minutos. Todo mundo quero ver todo mundo lá no baile. Nicole Torres, o baile é hoje no servidor USC vou até mudar aqui ó vou colocar serve vou colocar aqui na descrição baile no servidor USC inglês Gente que tá sem pá, poderia ir com alguém da live que também tá sem pá, hein? Vai começar o baile Gente, pra vocês que não sabem Vocês tem que ir aqui, ó, em cena nacional de alma Vocês vão no servidor inglês E vamos... Vamos clicar aqui para entrar no servidor inglês. Não tem que se, se inscrever para participar do baile. Gente o baile vai começar em 10 minutos. Eu vou entrar aqui no servidor. Você já pode vir saber onde é o servidor. O servidor é USC, eu coloquei na descrição para quem não sabe o nome do servidor. Vou entrar aqui com minha conta principal, tela preta para vocês. Calma, que eu errei aqui assim que eu sou jumento. Agora começa uma nova sessão, vou esperar mais um pouco, mas não tem como mais esperar, você tem que ir já para o baile. Aí imagine se o servidor tiver lotado, gente. Qual é a mensagem que voltou aí? Ah, é o server luxo, gente. Meu Deus, eu tô muito cego. É o servidor luxo, eu tô cego, eu sou jumento, meu Deus. Vou até diminuir a qualidade aqui, porque o bicho vai pegar. E vou vestir minha roupa. E agora a gente tem que prestar atenção no Discord do Clube Pinguim. Ah, gente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no cliente antigo Eu acho que é recomendado Porque vai começar a travar muito Vai com o Dudu porque a gente tem mais chances de ganhar nosso time Agora eu vou procurar minha roupa aqui que eu vou... Gente, eu não estou encontrando a minha roupa Ai meu Deus, eu estou ficando agoninhando Então gente, eu vou. Anderson Rei, hey, seja bem-vindo. <risos> Burbigreme, obrigado por se inscrever no canal. Seja bem-vindo. Deixa eu vou procurar aqui um vídeo rápido Nós não levamos em uma sociedade <risos> Eu contei uma piada Essa bagaça, pelo amor de Deus Alguém vai com Nicole Nicole vai com Dudu Ai meu Deus Deus vai, não essa demônio. começando a travar. Aceitou, na verdade. Continuar a Ah, gente, tá. A primeira categoria é o melhor vestido. o melhor vestido, gente, espero que eu ganhe Obraim, Joker, eu devo ter muita gente fer, fer não dá outro serve não Eu tô no menu do serve, só que o serve onde? É só um serve, gente Vai explodir o computador, meu Deus melhor vestido. Interball, a premiação do, Inter, do baile de inverno tem começado. A primeira categoria é melhor vestido. Para participar neste round, por favor, vai até cada um de essas salas. Iceberg, Forte Nevado ou Ice rink. Você não tá entrando Marcos Antônio falando isso. Vai travar gente Aí vocês tem que entrar no servidor antigo Diminui a qualidade do jogo. CTR. O meu travou. Ah não gente travou. travou a bagaça inteira. você vai explodir. Meu Deus, travou tudo. Travou a bagaça inteira. O povo tá demorando demais, 10 minutos. Travou, gente. Vou que recarregar, porque travou. Eles estão demorando muito para iniciar. É. Deveria ser em mais servidor. em mais servidor, ao invés de ser só em servidor. Não deveria ser só um servidor Um servidor não dá Eles sabem que não dá, eles fazem isso Vai explodir o servidor Deixa eu ver se vai ter como entrar aqui de novo I I'm seeing this. é isso nós poderíamos fazer o nosso próprio baile como assim vai dar espaço para os participantes? O meu travou de novo A gente já deu a divulgação aqui, eu não ganhei não. Eu nunca ganhei essa bosta. Quem ganhou, quem foi escolhido foi o MasterChef 7 a Corbin 128, a Tulipa 7, a Tazi7, o Buru Inc. E o Zacker. Para mim ganhar vai ser muito difícil, pra é muita gente. O meu PC também não aguenta não. Eu quero saber onde é o Icing Deixa meu parceiro Vai ser a última vez que eu vou tentar entrar nessa bagaça. Vai ter. Gente, não tem como não. Eu não estou cozinhando, estou aqui no iceberg. Quero ver quem vai ganhar essa bagaça. O Masterchef de novo vai ganhar. Ninguém merece. Vai dar o prêmio para mesma pessoa. Deixa eu ver com o pessoal que dia vai ser o baile de inverno, quando vai ser o baile... Perguntar aqui no Discord hein? Gente, quando vai ser Vai né? Vou tentar entrar de novo aqui Parece. Ah, Elsa aqui, Elsa. Ainda não confirmou se vai ter baile de inverno nos Anjos do Português. a daquela de que Tô oh, todo chique, eu estou muito chique Quando vai casar? Quero estar presente no casamento. quero o convite para ontem. Vou tentar ir para o meu grupo e olha o que aconteceu. Acha que é melhor a gente fazer o nosso baile? Bora amanhã fazer nosso próprio baile? Fazer nosso próprio baile? Não não! não. Não vai ter como participar não, gente A live chega e caiu aqui gente. A live caiu Que bom, gente. gente, eu vou voltar pro servidor português Eu vou avisar que não tá dando pra entrar mais não Pra minha faceira aqui, não tá dando não, tá muito bugado Não tá pra mim, não, gente. Você me cansou, eu não tô nem falando mais nada porque me cansou demais. Também tem baile. Eu quero fazer meu próprio baile. Vamos continuar aqui divulgando aqui no centro mesmo que eu ganho mais. Bravo de novo, você sempre tá bravo agora hein? Que isso? Você não odeia o Dudu, você não pode Odiar o Dudu Amanhã tem baile, bora fazer nosso próprio baile Felipe Barbosa, eu lá Vou no baile amanhã. Amanhã tem baile. Vamos fazer um nosso próprio baile. Quem quer fazer baile, nosso próprio baile, diga eu, já tá tendo o próprio baile, eu posso fazer um vídeo hoje, dizendo como vai ser o baile. o nosso próprio baile, porque não vai dar não para enfrentar esse baile todo.